Está chegando ao fim a primeira edição do nosso Balanço Geral Manhã. Muito obrigado pelo carinho, você que nos acompanha dentro e fora do Distrito Federal. Mas se prepare, porque não acabou não, amigão. Vem aí mais uma super novidade para você. A partir de agora tem estreia também no Jornalismo da Record. Guilherme Portanova, seja muito bem-vindo para comandar o nosso DF no ar. Um ótimo programa para você, Guilherme. Muito obrigado, viu? Tava ligado, agora tava assistindo aqui no estúdio, Últimos Ajustes, sabe como é? Tava ligado aí, e como você falou, missão dada, missão cumprida, então vamos lá com o DF no ar. Amanhã a gente se encontra de novo aqui, né? Até mais, tchau, cedinho, tchau. seis e meia. Toma um café acompanhando o DF no ar agora. Não perco. Valeu, brigadão. Bom, a gente tá começando, essa é a primeira edição dessa nova fase do DF no ar. A missão da nossa equipe, que trabalha três turnos por dia é trazer um jornalismo de qualidade com informação e conteúdo aprofundado para que você tenha mais elementos para fazer a sua avaliação sobre os fatos. Hoje o programa começa falando das obras de Vicente Pires. São anos de espera, de paciência e de prejuízos para moradores e comerciantes. Vicente Pires se transformou rapidamente de área rural para uma cidade cheia de concreto. Temos também aqui uma entrevista ao vivo com o governador Ibanez. Você vai acompanhar e vai ver Nessa edição também. Mais de 4 mil carteiras de habilitação foram apreendidas só esse ano pelo DETRAN. E em época de festas de fim de ano, a fiscalização vai aumentar. Um flagrante na barragem de Corumbá. Pescadores foram surpreendidos por uma onça no meio da pescaria. Fique atento, vacina não é só para criança não. Muitos adultos precisam se imunizar para evitar doenças que já poderiam ter sido eliminadas. Isso e muito mais, agora, no DF no Ar. Sete horas e trinta minutos, estamos na primeira edição dessa nova fase do DF no Ar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Vai ter muito conteúdo a partir de agora e a gente vai falar, claro, das obras de Vicente Pires. Começamos... Começamos o programa falando dela. Mesmo com, as chegadas, com a chegada das chuvas, as obras de infraestrutura de Vicente Pires continuam sendo executadas. No cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras, os serviços de pavimentação foram reduzidos por causa das chuvas. Mas agora, segundo o GDF, a meta é focar nos trabalhos de drenagem, fase que antecede a colocação do asfalto. A repórter Vanessa Lima foi até lá para mostrar para a gente como é que está o trabalho. Confere. Céu escuro, nuvens carregadas, vem chuva por aí. E muitas vezes ela chega acompanhada de ventos, enxurradas, raios e muitos, muitos estragos. Nenhum lugar do DF sofre tanto quanto Vicente Pires. As ruas mais parecem rios. Quem vive na região perde o sossego no período chuvoso. As lojas, a poeira, tomam de conta dos produtos aqui. Os transtornos aqui na época de chuva, como é que fica Vicente Pires quando chove? Impossível de transitar. Olha aí, ou você enfrenta a lama ou você enfrenta a terra. Para resolver um problema desse tamanho, a cidade foi invadida por caminhões e máquinas pesadas. As manilhas estão espalhadas por ruas e avenidas de Vicente Pires. A região se transformou num canteiro de obras gigante. O principal aqui... Construir a rede de captação de água da chuva, que sem ter para onde ir, costuma varrer tudo pela frente. Os transtornos são inevitáveis. Quando olha assim para o céu, vem umas nuvens mais escuras. de ir embora. Já dá vontade de ir embora, já larga o serviço e ir embora para casa. Por quê? Por causa do alagamento. Você sabe que nesse dia... Fica longe para a gente ir para casa. As obras começaram em 2015. Do total de 539 milhões de reais previstos, 222 milhões já foram investidos. Só de galerias de águas pluviais estão previstos 185 quilômetros, em linha reta, da quase a distância de Brasília a Goiânia. 105 quilômetros já foram construídos. Hoje nós estamos com mais de 70% dessa obra executada. O compromisso do governador Ibanez ao assumir seu governo era entregar esse ano 70% dessa obra. Nós já estamos acima desse percentual, quase, quase chegando a 75% quando se fala em calçada, meio-fio, pavimentação, drenagem, lagoas de contenção e dissipadores. O que vai concluir? A, a conclusão dessas obras que a gente sempre... Registrou, é para dezembro de 2020. Nós temos problemas de uma estação chuvosa muito intensa no Distrito Federal. E isso diminui o ritmo, mas é importante, não para. É, isso exige uma diminuição da velocidade de execução. Mas no próximo período de seca, volta-se toda a intensidade que foi esse período de seca de 2019. Mas quando a rede pluvial estiver pronta, onde vai parar toda a água da chuva recolhida nas ruas? Em lagoas de detenção como esta, que fica na rua 4 de Vicente Pires. A capacidade aqui é receber até 24 mil litros de água da chuva por segundo. O total armazenado pode chegar a 24 milhões de litros, o equivalente a 48 mil caixas d'água comuns. São 22 lagoas previstas, 16 já estão funcionando, como mostram essas imagens feitas com o celular. Além de reter a sujeira, os reservatórios também ajudam a evitar o assoreamento dos córregos Samambaia e Vicente Pires. Essa lagoa tem então dois aspectos. Ela segura o volume por algum tempo, por algumas horas, para que essa água não vá direto ao córrego em volume tão intenso que possa causar erosão. segunda coisa que ela entrega é a capacidade de reter lixo e sedimentos dentro dela. Então ela necessita, obviamente, de uma, de uma manutenção, de uma limpeza, periódica, mas ela oferece isso, ela oferece um volume adequado no lançamento do corpo hídrico e qualidade no lançamento, fazendo com que, inclusive, essa água que chega aqui, ela é contribuinte do Lago Paranuá. Quem mora ou trabalha em Vicente Pires, espera ansioso por um lugar melhor. Aqui é muito bom para a gente morar, então aqui tem que estar asfalto tudo arrumado. Uma cidade bem limpinha, bem bonita, sem lama no meio da rua. Bom, vamos com as primeiras imagens ao vivo agora. Dá uma olhada lá fora com imagens do helicóptero da Record. Comandante Guilherme sobrevoando a região de Vicente Pires. A gente está falando justamente da cidade e o repórter cinematográfico Fábio Raposo vai mostrando a gente os trechos com maior quantidade de problemas. A gente sabe que choveu muito lá durante o fim de semana. Choveu no sábado, choveu ontem também. E aí, nesse período de obras, não tem como ser diferente. Vira esse lamaçal como a gente está vendo. Algumas regiões mais prejudicadas, evidentemente, do que outras, são as áreas onde passa uma maior quantidade de água, de chuva, e que a rede de captação ainda não está concluída. Por isso, todo esse transtorno, aqui exatamente junto ali ao viaduto Israel Pinheiro, entrada sempre complicadíssima, quando chove. E quando tá seco, claro, o pessoal acaba reclamando da poeira, mas nessa época o prejuízo é maior. Tá aí o helicóptero sobrevoando a região, a gente vê esse verde lindo do Cerrado, mas infelizmente, por enquanto ainda com essas obras em andamento e com transtornos para os moradores de Vicente Pires. Olha aí, tem máquina ali e o pessoal fazendo esforço no rali diário lá em Vicente Pires. Vamos com os repórteres, as repórteres ao vivo agora, ainda nessa edição, a gente vai acompanhar, só antes para lembrar, uma entrevista aqui ao vivo no estúdio com o governador Ibanez Rocha. A gente vai falar mais sobre Vicente Pires, vai falar sobre saúde, educação, projeção para o ano que vem, além, claro, do balanço de 2019. Agora sim, a gente vai com as repórteres ao vivo. A gente tem a Vanessa Lima, a Cris Otaviano e a Maíra Guedes posicionadas. Muito bom dia! Para as três, a gente começa falando de trânsito, começa falando de operação, de fiscalização. É, vamos lá, Vanessa, o que você tem para a gente agora? Muito bom dia, Porta Nova. Seja bem-vindo à Record TV Brasília, seja bem-vindo ao DF no ar. Muito sucesso, viu? Porta Nova, falando então de trânsito, eu vou trazer informações sobre a operação Boas Festas operação do Detran que começou o dia primeiro ou seja ontem vai até o dia primeiro de janeiro isso para intensificar as operações de fiscalização nesta época do ano que a gente sabe né que a cidade fica cheia de confraternizações algumas pessoas infelizmente insistem naquela combinação entre bebida e direção e o Detran para até reduzir o número de acidentes intensifica Então essa operação de fiscalização vai fazer blitz vai fazer Patrulhamento aí principalmente nas vias que ficam próximas a bares e a restaurantes também. Daqui a pouquinho uma entrevista com o diretor de fiscalização do DETRAN aqui ao vivo do no DF no ar. Informação importante que a gente vai trazer ao vivo até porque o balanço desse ano mostra que houve um aumento muito acentuado das apreensões de carteira de habilitação, muitas por causa da combinação álcool e volante. A gente traz mais detalhes, mais de 4.400 apreensões esse ano. Obrigado, Vanessa. Daqui a pouco a gente conversa mas aqui, ao vivo, a gente vai falar agora de compras no fim do ano. Natal é a melhor data do ano para o comércio. E a ideia dos lojistas é recuperar as vendas afetadas pelo período da crise e pela concorrência sempre presente do comércio eletrônico. A gente vai ao vivo agora com a Cris Otaviano, que vai nos trazer mais informações. Cris, muito bom dia para você. Bom dia, Porta Nova. Seja muito bem-vindo. Chegando com o pé quente, né? Porque a notícia é boa. Olha, são 7 bilhões... 600 mil reais a mais na economia do Distrito Federal nesse fim de ano, quatro, é dinheiro que está vindo do 13º salário sabe que aqui no Distrito Federal são 4 mil reais e 500, em média o 13º dos brasilienses viu, também tem dinheiro do saque do FGTS e a gente vai mostrar como que o comércio de rua e como que os lojistas de shopping estão se preparando nesse Natal para a concorrência online, o consumidor tem migrado para as guerras online e o pessoal na rua e nos shoppings tem novidades para poder brigar por conta desse 13º salário Vamos contar também como que você pode fazer para administrar esse seu 13º e esse FGTS da melhor maneira possível Para não perder as festas de Natal, não perder os presentes e ainda assim entrar o ano de 2020 com as finanças saudáveis, viu Pato Nova? É daqui a pouquinho Tá certo, muito obrigado pelas informações, é importante ter esse equilíbrio, né? Porque não dá para escapar das compras de fim de ano, todo mundo acaba comprando mas também não dá para esquecer o ano que vem que está chegando. aí Chega sempre com aqueles impostos, às vezes é, mensalidade escolar, tem que pagar. Então a gente vai trazer todos esses detalhes ao longo do programa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas a gente segue falando de Natal, agora com serviço. né Um dos momentos mais tradicionais é o Papai Noel dos Correios, que sempre tem as cartinhas, o pessoal acaba apadrinhando aqueles pedidos, aquelas crianças e faz a entrega. Mas tem muita carta por aí, né, Mari Maíra? Tem sim, viu? Bom dia, Porta Nova. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Bem-vindo à nossa equipe de jornalismo. Sucesso. E a gente traz, sim, essa boa notícia. Já estamos em dezembro. Clima de Natal. Cristina Otaviana acabou de falar aí do dinheirinho do FGTS, 13º, dessa organização. Mas eu tenho certeza que nessa planilha tem uma organização também para ajudar, para comprar presente de Natal para aquelas crianças que não têm condições de ganhar que tanto desejam, né? É a campanha dos Correios, tem muita cartinha sim, viu, Porta Nova? A gente já tá com algumas aqui, ó, os Correios esse ano receberam cerca de 21 mil cartas, cartas de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Muitas delas, 80% já foram adotadas, esses detalhes a gente conversa agora com Luiz Fernando Lavoyer, que está aqui com a gente ao vivo, superintendente estadual de operações aqui dos Correios. Explica pra gente, 80% né Luiz Fernando já, foi, já foram adotadas, mas tem cartinha ainda aqui que pode ser adotada para deixar uma criança feliz nesse Natal. Bom dia. Bom dia, bom dia Porta Nova, sucesso aí na Record. É, realmente a gente tem esse ano é, a participação muito grande da população do Distrito Federal. Mas ainda temos em torno de 4.500 cartas para serem adotadas. A gente tem cartas de crianças pedindo até coisas básicas, né? Como sapato, material escolar e também presentes, né? Porque essas crianças também merecem ganhar um presente no final do ano. Então, a população de, de Brasília está tá convidada a adotar a sua cartinha aqui na, na Universidade dos Correios ou então nos outros quatro pontos nossos espalhados pelo Distrito Federal. Nós temos pontos no CIA, né, na Agência Central também dos Correios, no Setor Bancário Norte, na 508 Norte, e também é, na agência aqui do, do FOE, na Universidade de Brasília. É um procedimento muito fácil, né, Luiz Fernando? Basta vir aqui e sentar com calma. Vou pedir para o Hernando mostrar para a gente. Nós estamos num ambiente aqui, ó. Tem sofazinho, tudo ambientado mesmo, clima de Natal. Papai Noel também tá ali no cantinho, já fazendo a leitura das cartinhas dele, ou seja, dá para vir com muito tempo. Ter paciência, ler essas cartas e escolher inclusive mais de uma, se tiver interesse. Com certeza, existem pessoas que escolhem geralmente assim, para amigos também, então escolhem 30, 40 cartas, então essa é a dica também. Faz, faça um grupo de amigos, para adotar um número maior de cartas né, e fazer um número maior de, é, de crianças felizes. Vamos dar uma olhadinha aqui, Luiz Fernando? A gente deu uma olhada rápida. Essa cartinha aqui, olha só a Porta Nova, é de um garotinho de 5 anos. Ele pede um bonequinho Transformers, mas põe uma observação que se for muito caro, pode ser um robô de controle remoto, porque assim ele vai ficar bem feliz nesse Natal. Esse outro aqui já é um rapazinho de 10 anos e ele pede uma Aquário, olha só, ele disse que vai sempre na casa do primo, o primo tem um aquário, ele se diverte bastante e gostaria de ganhar um aquário com um peixinho. São muitas cartinhas, tem inclusive algumas com desenho, né? A gente pegou aqui por acaso, olha só que gracinha essa daqui, desenhou um desenho bem colorido, diz que é muito inteligente, estuda bastante e que é um kit de slime, que é aquela massinha que agora tá na moda as crianças. Como você mencionou, né, Luiz Fernando, não são só brinquedos. Tem muita criança que também pede, por exemplo, uma ajuda para dentro de casa, uma panela para mãe, um tratamento dentário. Sim, o ano passado mesmo nós tivemos aqui uma criança que pediu uma cadeira de rodas. Então, um grupo de médicos, eles também foram é, é, convidados e adotaram essa carta. Foi bem emocionante isso. Então, a população de Brasília está convidada a, a vir aqui e adotar. O, esse número de cartinhas que ainda a gente tem, né? Quer dizer, nós temos ainda 4.500 cartas, são 4.500 crianças né, pedindo um, um brinquedo, geralmente no Natal. Perfeito, a gente reforça. Muito obrigada pela entrevista. Porta Nova, a gente reforça aqui, quem quiser pode adotar uma dessas cartinhas restantes aqui. E importante também, não só adotar, mas se comprometer em trazer o presente para que essa criança ou esse adolescente tenha, assim, um Natal muito feliz, viu? Legal, muito obrigado, Maíra. E olha, é importante só reforçar que vai até o dia 7 o prazo para entregar o presente, é bom lembrar. E tem cartinhas emocionantes aí, tem crianças, como a gente viu aí, é, relatado, inclusive, pedindo cadeira de roda, gente pedindo emprego. E é sempre bom a gente fazer, tentar ajudar um pouquinho. Claro, não dá para resolver o problema de todos, mas ajudar um pouquinho, todo mundo consegue. Obrigado, Maíra, pelas informações. Ao vivo, a gente continua falando de Natal, porque falta um pouco mais de 20 dias para o Natal, mas desde o mês passado... Muitos shoppings já estão com o maior símbolo dessa época, bem expostos. Os Papais Noéis sempre chamam a atenção das crianças e também dos adultos. Todos os anos, nessa época, milhares de crianças realizam o sonho de conhecer o Papai Noel. E por causa disso, alguns adultos têm a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. O Fernando Xavier é fuzileiro naval aposentado mais há 19 anos. Principalmente nessa época do ano, ele se transforma em Papai Noel. Ele mora em Alexânia, que é o entorno de Brasília, mas está aqui com a gente para bater um papo. Como foi que surgiu o primeiro convite para Papai Noel? Foi necessidade financeira. Eu vim para Brasília e procurei o cine, precisava de três... Rapaz, que tivesse olhos claros, que soubesse lidar com criança. Estou de 25 anos. Eu me apresentei ganhando aquela 750 reais e estou até hoje. É muita alegria, muita emoção. Às vezes a gente chora aqui, mas faz parte do clima de Natal, né? O mercado para a contratação de Papai Noel, a cada ano que passa, cresce cada vez mais. Nesse shopping aqui, por exemplo, além do tradicional Papai Noel, a novidade desse ano é a Mamãe Noel. Márcia é professora e por incentivo do pai, que já trabalha como um Papai Noel há muitos anos, ela aceitou o desafio de ser a Mamãe Noel e garantir uma grana extra. Para mim sempre foi muito emocionante ver meu pai trabalhando, porque é um trabalho que ele faz com muito amor. Quando surgiu essa novidade de trabalhar com a Mamãe Noel, e aí perguntaram se ele conhecia alguém, que tinha um perfil, e aí ele falou que... Tinha a filha né, e, e a esposa até, porque a minha mãe também está trabalhando como Mamãe Noel. Para trabalhar como Mamãe Noel, Márcia precisou mudar a cor do cabelo. Eles deram uma clareada mais, uma, tiraram o tom mais dourado e colocaram mais para a pra prata, né? Pra, mas para mim foi assim um presente mesmo, um presente. O filho dela também está trabalhando. Ele é um soldadinho. Para mim é um sonho, porque ela para mim é um orgulho, né? Porque a gente tem como mãe, assim, uma imagem perfeita, boa. E poder estar aqui com ela, para mim, foi uma coisa ótima. Porque além de estar trabalhando, poder estar vendo ela, fazendo, realizando o sonho dela, também é algo bom para mim. Ver a mãe feliz nos torna felizes também. Pedro é aposentado há sete anos. Ele também trabalha como um Papai Noel. Por 50 dias, ele vai encarar uma jornada de 8 horas diárias vestido assim. A barba e o cabelo é, é original. A barba grande e o cabelo original. Daí então, foi o que, que definiu. Ele falou, olha, tá perfeito, parecia Papai Noel. Então, Nesses 45, 46 dias que você fica como o Papai Noel nesse shopping, consegue tirar uma grana boa, que digamos que seria o seu 13º 14º? Dá para dá consagrar décimo terceiro e mais 14 quarto junto. Aqui dá para fazer isso. Cerca de 40 Papais Noéis estão trabalhando em vagas temporárias no DF este ano. Vânia é dona de uma empresa que trabalha e faz seleção de Papai Noel. Segundo ela, as entrevistas para a contratação começaram em junho. Eu já começa desde o meio do ano. Também já tenho alguns papais noéis que já estão com a gente há muito tempo, né? Então, tá sempre eu estou sempre contratando mais papais noéis, além dos que eu já tenho contratados. Um dos símbolos do Natal, o Papai Noel encanta a todos e principalmente as crianças. Que ele fica doidinho, adora, se amarra. É. Inclusive com direito a pedido também pro Papai Noel. Com direito a pedido, eles fazem a listinha, a irmã dele faz a listinha e leva lá, entrega na mão do Papai Noel. É final do ano, uma data bem importante, comemorativa, mas é, assim, mais assim, agregando a família, carinho, né, abraço, presentes. Aproveitar que toda criança tira aquela foto com o Papai Noel, por que não o repórter também registra esse momento aí ao lado do bom velhinho? Pô, achei que ele ia deixar a cartinha lá também, mas ficou só na foto. Tudo bem. Bom, depois do intervalo, tem uma entrevista ao vivo aqui com o governador Ibanês Rocha. A gente vai falar sobre saúde, educação, obras, perspectivas para 2020. Temos imagens ao vivo agora do helicóptero da Record. Previsão para hoje, mínima da madrugada, foi de 19 graus, até fez calor. E a máxima pode chegar aos 29 graus. O dia fica nublado com chance de pancadas de chuva. 7 horas e 51 minutos. Eu estou aqui esperando você logo depois do intervalo. Até já. 7 horas e 54 minutos. Estamos de volta com o DF no ar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E agora vamos receber o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. A gente vai fazer um balanço aqui desse primeiro ano. Quase fechando o primeiro ano, governador. Muito bom dia. Quase fechando. Em primeiro lugar, desejar a você aqui na sua nova emissora um fruto muito promissor. Você que é um dos maiores jornalistas que estão estando nessa cidade. Bondade, de E aqui, diante de uma TV que faz um belíssimo trabalho, acompanha realmente a cidade e que está fazendo um jornalismo de primeira qualidade. Então seja muito bem-vindo e que Deus lhe abençoe nessa nova trajetória. Muito obrigado. Já vou chamar o número do WhatsApp, o pessoal que estiver em casa quiser mandar a sua pergunta, a gente vai receber pelo 996643565. Está na tela aí, é só anotar, mandar a sua pergunta. Governador, acho que eu fiz a primeira entrevista quando o senhor for eleito, a primeira entrevista mais longa de estúdio para tratar das perspectivas. E agora a gente faz uma entrevista de balanço do primeiro ano comparando a sua perspectiva com o que foi realizado, que, que avaliação você faz? Eu posso dizer bem claro, Porta Nova, para você e para todos os que nos assistem, que no, no primeiro semestre eu tinha muita dificuldade ainda com a questão do governo, eu tinha muitas dúvidas com os resultados, até porque a máquina administrativa ela é uma máquina muito complicada de fazer ela andar. Com a parceria dos meus secretários, administradores e com muita força de trabalho, nós conseguimos colocar isso num trilho e isso está surtindo muito efeito nas mais diversas áreas. Então eu estou muito satisfeito, eu acho que o resultado é muito positivo para um primeiro ano, onde eu trabalhei com um orçamento que não foi re realizado por mim, sim pelo governo anterior, onde as prioridades eram outras e agora eu acho que... Para 2020, com a casa já bem mais arrumada, nós vamos avançar muito mais e a população vai sentir isso de uma forma muito mais forte. O senhor acha que o senhor errou, então, nesse início, em alguma, em alguma medida, em alguma avaliação na, na primeira parte do governo, principalmente no primeiro semestre? É, no, eu não digo que tenha errado. Eu digo que até que você transmita o sentimento de quem está na cabeça para aquele que está lá na ponta realizando o serviço, isso demora um pouco. É um sentimento que ele tem que ser feito e por isso foram muitas trocas, tanto nos hospitais como nas administrações e algumas coisas com pessoas que não sabiam como era a minha forma de trabalhar. Então, é, isso demora um pouco realmente e eu só consegui realmente engatar o governo para que ele voltasse a funcionar é, de forma plena a partir do mês de agosto desse ano. E também muitas coisas que estavam paradas há muito tempo. Você pega, por exemplo, obras como é a questão daquele viaduto da entrada de Itaguatinga. Sim. Muitos problemas na justiça, muitos problemas em tribunal de contas. E nós partimos junto com a nossa equipe para resolver todos esses problemas, destravar todas essas licitações e colocar isso tudo na rua. Então foi realmente um período muito difícil, mas que agora a população já começa a sentir o impacto desse trabalho. O senhor falou em obras. A gente mostrou no início do programa a reportagem lá de Vicente Pires, falando já que... A obra está com mais de 70% e a Secretaria de Obras espera concluir até dezembro do ano que vem. É possível nesse prazo? É possível, sim. Nós temos contato com a colaboração do Tribunal de Contas do DF, que tem nos orientado. Ali nós tivemos muitos problemas nas licitações originais que foram feitas por conta de medições erradas, é, cálculos que foram feitos de forma equivocada, no que diz respeito à infraestrutura. Eu dou um exemplo sempre, é que aquela a obra, por exemplo, de captação de águas de parte dela, você teria que interromper a estrutural durante 90 dias para fazer o transbordo da água. Nós estamos fazendo isso por uma obra subterrânea, que sai mais barato, mas que a licitação não previa. E tudo isso só está sendo possível por conta do apoio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, temos algumas coisas ainda a ajustar e esse ajuste está sendo feito dentro desses contratos. Mais um exemplo que eu dou, por exemplo, tem ruas em que entraram na previsão do, das obras é, dentro onde tem os condomínios, só que o condomínio já estava totalmente pronto. E aí você tem que remover essa área onde você não vai fazer o serviço para outras áreas onde precisam ser feitos serviços. Tudo isso está sendo enfrentado pelo governo, com a nossa área jurídica, com participação da Procuradoria, com o Tribunal de Contas da União, do Distrito Federal, para que a gente possa realmente concluir todas essas obras no ano que vem e trazer para a população de Vicente Pires um pouco mais de tranquilidade. Eu tenho certeza que durante esse ano eles já estão sentindo as, as melhorias, mas ainda não é aquilo que nós pretendemos. Nós queremos entregar todas as obras, qualidade de vida e as escrituras. Nós estamos trabalhando junto à Terra Cap também pra, e à União para entregar todas as escrituras de Vicente Pires até o final do próximo ano. Bom, ali perto, um dos gargalos é, do Distrito Federal está bem ali próximo na ligação entre a IPTG e a Elmo Cereja. O governo chegou a anunciar um túnel É um projeto antigo até desse túnel, de se construir um túnel para reduzir aquela retenção enorme que fica ali na altura da Sandu, dali para trás, aí vai até o Cerejão. É. Isso sai ano que vem? Olha, eu tenho é, a consciência de que essa é uma obra mais do que necessária. Nós temos aí também parado na Justiça por conta da licitação. Eram duas empresas que estavam brigando, continuam brigando na Justiça e eu estou tentando resolver isso junto ao Tribunal de Justiça do DF. Como opção, e aí eu não vou poder fazer as duas ao mesmo tempo, ano que vem nós conseguimos alocar, junto aos parlamentares do Distrito Federal, através de emenda impositiva, em torno de 40, 50 milhões de reais, nós vamos começar a fazer todo o trabalho da Hélio Prates, porque não daria para fazer as duas ao mesmo tempo. Então vamos fazer a Hélio Prates primeiro e a previsão do túnel de Itaguatinga, que é assim chamado, Sim. seria para início das obras em 2021. Perfeito. Vamos falar de saúde, governador. Hoje eu entrei na sala de situação, a é informação em tempo real... É, da espera em UTI, são 71 pacientes na fila. Alguns desde o início do mês passado, até um pouco antes disso, até o início de novembro. É, a, gente, a gente acompanhou toda a polêmica que houve em torno do, do Instituto Hospital de Base. Parece que o Instituto melhorou bastante a gestão, é o que se tem de relato. Agora, em termos de UTI, a, gente tá muito atra... a fila está muito grande, está atrasada ainda essa mudança. É, nós precisamos melhorar muito. A saúde do Distrito Federal, nós pegamos ela num estado bastante crítico, você bem recorda disso. Sim. Inclusive, chegamos a mandar um projeto de lei para a Câmara Legislativa ainda durante o período do recesso. Assumimos as roupas do Distrito Federal, estão elas todas reformadas. Eu fiquei muito, muito feliz de saber que o Ministério Público fez uma visita e elogiou todo o trabalho que está sendo feito dentro das UPAs do Distrito Federal. Reformamos todo o Hospital de Santa Maria, está lá, abrimos mais leitos. E agora nós estamos fazendo a reforma dos outros hospitais e a ampliação. Eu espero zerar, zerar essa filha de UTI até o próximo ano. É um pouco mais trabalhoso, até porque as estruturas dos hospitais do Distrito Federal são muito antigas. O Hospital de Taguatinga é um hospital muito antigo, que precisa realmente de uma formulação completa. O Hospital de Ceilândia tem uma, uma carência muito grande de estrutura. O Hospital do Gama é bastante antigo, mas nós estamos com obras em todos esses hospitais para ampliar a quantidade de leitos. E nós estamos com um projeto que eu vou anunciar agora, Porta Nova. Sim. Ano que vem nós vamos lançar o hospital da região Centro-Sul, que será Itaguati. Do Guará, com mais 400 leitos, e aí nós teremos mais 150 leitos de UTI que serão abertos em todo o Distrito Federal a partir do próximo ano. Então, com isso, a gente espera reduzir, não acabar, porque toda vez que você melhora a medicina numa cidade, é o caso do Distrito Federal, você tem um maior número de pacientes que vêm de fora e também aqueles que não estavam mais procurando a rede de saúde que passam a procurar. Tem pergunta chegando aqui do Leandro Pinho, do Gama, quer saber o seguinte, sobre o Hospital do Gama, quando teremos nosso hospital de volta para atender a demanda de pacientes que são deslocados para outros locais como Santa Maria ou até em torno? É, nós conseguimos, tivemos um problema de vazamento de água semana passada no Hospital do Gama, já reparamos essa rede, já voltamos a abrir é, a sala de cirurgias e a gente espera é o que eu estou lhe falando. Eu recebi sem contrato de manutenção, consegui fazer a licitação do contrato de manutenção dos hospitais, estamos investindo esse ano, esse ano, 43 milhões e temos uma previsão de investir mais 40 milhões nos hospitais das cidades, em especial do Gama, eu sei a precariedade do Hospital do Gama, Exato. e a gente espera melhorar de forma urgente. E com a, a criação dessas sete UPAs que nós encaminhamos agora para a Câmara Legislativa o projeto de ampliação, com isso nós vamos reduzir bastante. E nós estamos construindo mais 35 BS também para fazer o atendimento da população, e estamos voltando, reformulando as equipes do, do Saúde da Família, para que a gente possa ter, desde a base até a especialidade, todo o atendimento da saúde do Distrito Federal. A Garran tem um problema, de, claro, de superlotação e tem um problema de ar-condicionado. Mas a gente sabe que não é só trocar o aparelho do ar-condicionado, é trocar o equipamento. Né? Tem um problema elétrico, a estrutura elétrica está defasada. Isso tem solução próxima? Tem solução, nós já estamos encaminhando já a licitação para a reformulação de todo o sistema de ar-condicionado do Garran deve estar concluído até o mês de janeiro, e aí a gente espera que até março esteja tudo resolvido. É o que eu digo, as estruturas dos hospitais do Distrito Federal foram abandonadas ao longo desses últimos 10 anos. Então, nós estamos em um ano já levantando todos esses problemas, buscando as soluções, fazendo as licitações para que, a partir do próximo ano, a população possa ter um atendimento realmente de qualidade. É um caminho que está sendo traçado, com a certeza que nós vamos chegar num objetivo muito forte nosso, que é de atender a população do Distrito Federal... E digo mais, do entorno e de todos aqueles que procurarem a rede de saúde. Vamos fazer, vamos passar para a educação agora. Eu estava consultando os últimos números, 267 escolas públicas do Distrito Federal estão com o repasse do PEDAF. É, não, não, não receberam o recurso do PEDAF. Aí tem escola que eu conversei, inclusive, na região do Guará, que o pessoal está fazendo festa e, e com dificuldade de conseguir manter os compromissos em dia. Em geral, o governo diz que é um problema com a prestação de contas, que isso é um processo muito minucioso, mas as escolas dizem que muitas vezes tem que comprar fiado e aí a comprovação fica muito difícil. Tem um sistema que seja mais fácil Nós estamos concluindo esse sistema agora. Nós criamos primeiro, como exemplo, o cartão material escolar. Atendemos 70 mil crianças, não tivemos... É, se houve, foram pouquíssimos casos de corrupção, de desvios. Então, foi um sistema que funcionou. E nós estamos concluindo junto à Secretaria de Educação... Banco Regional de Brasília e Secretaria de Economia, nós estamos concluindo um projeto onde nós vamos entregar um cartão de crédito na mão do diretor da escola, onde ele vai ter ali cadastrado, é uma parceria com o Sebrae, eu quero agradecer o Valdir e a Rosa estão nos ajudando nisso aí, é, onde eles cadastraram todos os prestadores de serviço e todos os comerciantes, fizeram uma média de preço e indicam para o diretor qual o melhor local para ele comprar aquele determinado item. E ele vai receber um cartão, isso vai ser feito já, nós estamos na fase final, onde ele vai poder ir ao comércio, fazer a compra ou no prestador de serviço fazer o pagamento. E a prestação de contas vai ser automática. Então esse sistema vai estar implementado até o início do próximo ano e a gente espera acabar com esse problema. E vai ser feito exatamente com o recurso do pedaço destinado àquela escola. Perfeito. Nós investimos muito esse ano em reformas das escolas. Nós conseguimos reformar mais de 400 escolas no Distrito Federal. Estão faltando aí um, em torno de, de 200 e poucas escolas. E tem algumas que não adianta mais reformar, Porta Nova. Ficaram muito antigas. São escolas que estão muito defasadas, que não têm é, condições de receber mais os alunos. E nós estamos partindo agora para uma licitação que deve estar pronta até semana que vem. Onde nós vamos fazer por módulos dentro dessa própria área. Vamos alocar os alunos ali dentro. E depois vamos fazer uma nova escola nesse mesmo local. Sexta-feira eu recebi a notícia, conseguimos agora liberar recursos de emendas que estavam quase perdidas junto ao Ministério da Educação. Conseguimos recursos para construir mais quatro escolas no Distrito Federal e nós vamos destinar exatamente para essas que estão mais velhas. Muita pergunta chegando, mas nosso tempo está terminando. Eu queria saber de um assunto antes da gente encerrar e uma projeção para 2020. O assunto é centro administrativo. Uma das bandeiras quando o senhor assumia, assumiu era ocupar o centro administrativo e até agora nada. Ela continua de pé. Nós tivemos autorização do Tribunal de Contas semana passada e eu gostei muito do envolvimento do Tribunal de Contas, nos ajudando na, no encaminhamento. Ele convocou todas as empresas envolvidas, todos os bancos e pediu agora que nós apresentássemos o um plano de ocupação. E aí é uma das coisas que eu lhe falei no início e volto a repetir. As coisas no governo acontecem com a velocidade que nós da iniciativa privada de onde eu vi, Estamos acostumados. Então, passa por todos esses órgãos de controle, mas isso é melhor para a sociedade, porque dê clareza, transparência e o projeto continua. O centro administrativo é um grande projeto que foi realizado em Brasília, se certo ou errado, eu não estou aqui para discutir, mas que a população precisa e a população daquela região, Taguatinga, Samambá e Ceilândia, aguardam isso até como uma forma de desenvolvimento, de emprego, de renda. E eu tenho certeza que com a anuência dos órgãos de controle, nós vamos ocupar aquilo de forma bastante lista e produtiva para a população. Tá certo. A gente vai acompanhar também a redução de gastos com aluguel, vamos fazer esse comparativo eh, mais adiante quando o governo estiver ocupando o centro administrativo. Governador, muito obrigado pela presença, pela avaliação aqui desse ano. A gente tocou em alguns pontos, tem muita pergunta chegando, a gente promete avaliar todas e transformar em reportagens futuramente aqui no DF no ar Obrigado, bom dia para senhor. Eu que agradeço, Portal Nova, agradeço a Record e tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando muito pelo Distrito Federal nesses próximos três anos. Tá certo, obrigado. A gente vai com imagens ao vivo agora do helicóptero da Record, sobrevoando a região de Itaguatinga, imagens, é um poste caiu na QSC-19 Itaguatinga Sul segundo os moradores, a SEB já foi acionada, mas até o momento não foi para o local para fazer a troca do equipamento que caiu, não se sabe aí o que causou a queda do poste, se foi um acidente de trânsito alguma pancada ou até o próprio vento né? chegou a ventar bastante nas últimas horas e algumas casas estão sem energia, a produção do DF no ar já entrou em contato com a SEB e aguarda uma resposta sobre o que será feito aí para resolver o problema e se a remoção do poste Vai ser providenciada nas próximas horas. Bom, as festas de fim de ano e estão aí, as confraternizações também. Tudo com muita bebida e também com bebidas alcoólicas, né? Para quem insiste em beber e dirigir, aí vão alguns dados importantes. Ó, preste atenção. De janeiro a outubro deste ano, 4.400 carteiras de habilitação foram suspensas. Quase o dobro do mesmo período do ano passado. A multa pode chegar a quase 3 mil reais. Então é bom planejar a volta para casa. E a gente confere agora a reportagem do Fábio Salema. Fim de ano está chegando e parece impossível não comemorar em grupo com as tais confraternizações. O comércio se prepara e já faz pacotes especiais. Junto, é claro, vem aquela cervejinha gelada e outros drinks. Uma, duas, três rodadas, até perder as contas de quantas beberam. O que não pode esquecer... É deixar as chaves do carro bem longe. Vai de aplicativo, vai de táxi, vai de carona, mas sempre tem alguém que dá amigo da vez. Nada de assumir o volante. Não, volante não. Eu vou de aplicativo, eu tô bebendo, mas é aplicativo. Hoje em dia a gente não pode dar, dar chance pro azar, né? Então tem que, tem que realmente pegar aplicativo. Bebeu, aplicativo. Com certeza, o mês de dezembro, muitas comemorações... Muitas confraternizações, aí a gente vai revezar. Aí sempre vai ter um amigo da vez, com certeza. Mas assim, não vou ser hipócrita aqui, já dirigi depois de ter tomado uma. Mas procuro me corrigir, me policiar, para não repetir. A diversão pode acabar quando a turma sai dos bares e restaurantes e decide voltar para casa dirigindo o próprio veículo. A mistura perigosa de álcool e direção parece não ser novidade para ninguém, mas há quem insista. De acordo com o Detran, 90% dos condutores autuados neste ano tiveram habilitação suspensa porque haviam consumido bebida alcoólica. Para se ter noção que a irresponsabilidade se tornou hábito, está na estatística. De janeiro a outubro, mais de 4.400 carteiras foram recolhidas no mesmo período no ano passado, foram 2.600. Assim, o multado deve pagar quase 3 mil reais e ficar sem dirigir por 12 meses. Sem falar no risco de prejudicar outras pessoas no trânsito. O DETRAN tem lançado campanhas educativas e promete intensificar a fiscalização a fim de evitar os desastres. A Record TV já cobriu diversas situações que poderiam ter sido evitadas com uma simples atitude: chamar o um amigo da vez ou recorrer aos aplicativos que tentam seduzir e oferecer serviços diferenciados. Marcos, que há quatro meses optou por mudar de profissão, sabe bem que pode ter um lucro nesta época do ano e ainda salvar vidas. Dezembro aumenta muita chamada, porque Lei C comentando e PVA, muita gente ainda não pagou, né? A tendência é o pessoal chamar, porque eu ando com medo da lei seca. Teve até passageiros, meu pontão, que eu ando muito, falou, não, Marcos, tô deixando meu carro aqui, chamei você, porque não vou arriscar dessa vez. Já fui pego, aí tiveram que me chamar. Bebeu. Nem que seja um... Qual é a tolerância que a gente tem hoje? Nenhuma. Gente que não tem nada a ver, andando, família dentro do carro. Você é bebe, às vezes até atropelar alguém, né? Bebeu, não dirige, é simples, fácil e consciente. Pois é bom manter a consciência aí e, e muito devagar nessas festas, porque a gente viu o resultado e muita apreensão sem falar, claro, no problema com os acidentes, né? Muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a festa, não têm, é, não fizeram nada para ninguém, acabam sendo pegas. É, num acidente terrível como os que a gente acaba noticiando com frequência. Bom, e justamente por causa dessa situação e desse hábito, Vanessa, de beber e dirigir, tem fiscalização sendo é, reforçada nesse período. Informação em primeira mão aqui na Record. É isso, viu, Porta Nova? Muito bom dia para quem está acompanhando o DF, não ar. É? O DETRAN começou ontem então a operação Boas Festas, vai até o dia 1 de janeiro para intensificar a fiscalização e aí para que as pessoas aí né, se intimidem, para que iniba aí o consumo de álcool e essa combinação com a direção que pode causar mortes, acidentes com sequelas, enfim, muitos prejuízos. A gente vai conversar agora com o Francisco Saraiva, ele que é diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do DETRAN, que está aqui participando dessa estreia do Porta Nova no DF, no ar Francisco. Muito bom dia. Como vai ser essa operação, então, que começou já ontem, vai ao longo de todo o mês? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Porta Nova. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Record. É, a intenção do DETRAN é exatamente chegar primeiro, é evitar a ocorrência. É previsto mês de dezembro, no mês atípico, de férias, de comemorações. E então, as pessoas, às vezes, esquecem e se emocionam com essas bebidas. Então, o que a gente faz é tentar chegar antes dos acidentes. E aí, serão quantas operações, tem blitz, tem patrulhamento também, porque muitas vezes a simples presença do Detran já faz com que a pessoa pense duas vezes antes de ingerir bebida alcoólica. Correto. Nós vamos fazer os um patrulhamento preventivo nessas áreas mais críticas, também preocupado com a fluidez. Né? e principalmente com as abordagens de pessoas alcoolizadas. Mas também um outro segmento que nos preocupa muito é com relação ao motociclista. O motociclista, além da inexperiência inexperi e às vezes da falta de habilitação, também tem andado e gerido bebida alcoólica. É um segmento que continua se envolvendo em muitos acidentes fatais, e nós estamos atentos a isso. Tem até um dado bem curioso e preocupante que você me passou aqui anteriormente. Que diz o seguinte, 48% das pessoas que morreram, elas tinham ingerido bebida alcoólica, essas pessoas que morreram em acidentes de trânsito. Exatamente. É, dos acidentes com óbitos no trânsito, em 2018, foi constatado que 48% dessas pessoas haviam ingerido bebida alcoólica. E é isso que o Detran está fazendo. É, operações nos locais é, típicos onde acontece concentrações, comemorações e também onde existe aquela mancha já de acidente. A gente se faz através de um trabalho estatístico e tenta atingir o objetivo que é tirar aquele cidadão que está sem condição de dirigir, que está pondo em risco a vida dele e a de terceiros. Muito obrigada pela entrevista aqui no DF Noir, Francisco. Porta Nova, e só mais uma informação, ano passado todo foram 17 mil flagrantes de motoristas dirigindo embriagados. Este ano, por causa do aumento da fiscalização, já são mais de 19 mil motoristas fazendo essa combinação bem perigosa, viu? Eu volto aí ao estúdio do DF Noir com você. Muito obrigado pelas informações, Vanessa, a gente vê o trânsito está intenso lá e informações importantíssimas aí para quem vai. Claro, todo mundo vai para a festa, é importante ter cuidado. Bom, a gente vai voltar a falar agora das compras de Natal, mas do ponto de vista dos lojistas, as lojas precisam de criatividade para enfrentar a concorrência do comércio eletrônico. E a gente vai ao vivo agora com a Cristina Otaviano, que tem mais informações para a gente. Bom, a gente está com um probleminha no áudio, um probleminha na transmissão. Daqui a pouco ela volta com mais informações, porque a gente vai falar também de como gastar bem, como usar esse dinheiro do 13 terceiro sem correr muitos riscos nesse período agora de fim de ano. Bom, depois do intervalo, o DF no Ar vai falar em economia com dicas para você então com, não começar mal o ano de 2020 e um alerta para os adultos: fique atento, vacina não é só para criança. A gente já volta agora às oito e dezesseis. 8 horas, 20 minutos, estamos de volta com o DF no ar mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai com imagens do helicóptero da Record, tem bloqueio nas tesourinhas para realização de obras. Em final das Anorte, realização de obras é, por, e vistorias também até o dia 17 de dezembro. O Departamento de Trânsito aqui do DF realiza essas vistorias em viadutos e tesourinhas nos eixinhos W e L e também no eixão. Serão feitas algumas interdições pontuais, já tinha interdição ontem, inclusive, isso no plano piloto. O bloqueio será realizado pela manhã das nove e meia até às onze horas da manhã. Hoje, as equipes de fiscalização vão bloquear o trânsito sob os viadutos do eixo W Norte, Eixão e Eixinho L Norte, no acesso ao agarran e na altura das quadras 102 Norte, 201 e 202 também Norte. Amanhã serão interditados viadutos... Dos eixinhos e do eixão na altura das quadras 106, 105 barra 106, 205 barra 206, aí sul, aí nasa sul. Revitalização a gente sabe ali, tem problemas com as muretas de proteção e muita gente até já fez flagrante lá, mostrando o asfalto trabalhando quando passam os carros, é sempre bom fazer manutenção preventiva para depois não ter problema é, com uma queda, um problema maior futuro. A gente está vendo aí toda a contenção feita, então é importante que você que mora nessas quadras fique atento para ver quais são as melhores saídas para não ficar preso em congestionamento. Tá, aí imagem ao vivo do helicóptero da Record. O mês começa com a primeira parcela do 13º no bolso. E aí, qual a melhor forma de usar esse dinheiro? A gente vai ver agora na reportagem. O 13º salário mal cai na conta e já tem destino certo, diminuir as dívidas. O que a gente mais tem é dívida para pagar, né? Eu vou pagar as contas. Colocou na folhinha, como é que vai ser... Já, já fiz todo o planejamento. Já Inaldo é organizado nas contas e vai poder desfrutar do 13º sem preocupação. Eu vou investir esse dinheiro ou na poupança, que apesar da poupança não estar rendendo muito, eu quero investir em outras formas de investimento, CDB, renda fixa. É variável. Embora a legislação trabalhista tenha sofrido algumas mudanças nos últimos anos, o benefício extra continua sendo um direito do trabalhador. O programa Verde e Amarelo, apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro no início de novembro, não retirou essa vantagem, mas alterou as regras de pagamento do 13º salário. E há novidades. Agora o um empregado vai poder escolher se prefere ganhar o valor proporcional... Todos os meses. Assim ele dispensa receber da maneira tradicional. Em todos os casos, segundo o Ministério da Economia, é possível que 81 milhões de brasileiros tenham o que comemorar nesta época. E já dá para perceber uma certa mudança no comportamento. É um período de crescimento de vendas, né? É, para todo shopping, para a gente também. Então é muito bom, é muito gostoso. Pois é, agora vamos retomar o contato com a crise crise é aquele cabo de guerra, né? Porque o lojista precisando vender querendo fazer a melhor data do ano valer a pena. E do outro lado, o consumidor tendo que segurar um pouquinho aí, pensando já no ano que vem. É aquela coisa da economia disciplinada, né, Porta Nova? A gente convidou um economista, um especialista para conversar com a gente a respeito disso. Nilton, que está aqui do meu lado. E conta para a gente, Nilton, existe alguma estratégia para a gente não deixar de gastar no Natal, não deixar de comprar os presentes, de participar das ceias e ainda assim entrar o ano de uma maneira disciplinada, hierarquizar essas despesas, dividir assim as quantidades de dinheiro para cada coisa já ajuda, né? É verdade. Então o planejamento financeiro eu acho que é o mais adequado. As pessoas saberem exatamente qual é a renda da familiar, o que, que vai gastar e se tiver dívida, né, poder pagar uma parte da dívida para poder consumir tranquilamente. Então é fazer um planejamento, ver até onde que ele pode gastar, porque ele tem que olhar para o ano seguinte que tem muita despesa que aparece né? e às vezes as pessoas não estão preparadas. E aí, se se endividar, não é muito bom. Então, tem que utilizar o 10 terceiro adequadamente. Uma boa dica é colocar esse, essas contas na ponta do lápis. Vou reservar ali os 200 reais para os presentes. Então, se são cinco pessoas para presentear... Cada presente vai ser tanto, né, em dinheiro. Vamos reservar X% do meu 13º para as contas. Essa organização, inclusive, colocada na ponta do lápis, ajuda a gente a visualizar ali as nossas prioridades. É verdade. Infelizmente, as pessoas veem o quê? Eles olham para a vitrine e veem assim, olha, eu tenho condições de começar a pagar só no ano que vem. Só que eles não fizeram o um planejamento adequado e aí depois vão ver que poderiam dar um presente mais barato, mas darem um presente... E não deixar, comprar de qualquer forma e depois no ano seguinte está com problema e tem que se dividar, né? Por outro lado, quando a gente fala em terceira de Natal, em presentear, a gente está falando também em movimentar a economia. E nesse sentido, circula o dinheiro. Quando você coloca ali uma parcela do 13 terceiro, você está fomentando emprego, você está fomentando que toda a economia do Distrito Federal também comece o ano de uma maneira mais saudável. É verdade. Dentro dos economistas diz assim um teórico, né, que os capitalistas... Ganham o que gastam. E os trabalhadores gastam o que ganham. E é dessa forma que movimenta a economia. Né? A gente acaba alimentando um ciclo vicioso e então a gente quer saber como é que os comerciantes estão se preparando para serem alimentados nesse ciclo vicioso. A gente sabe que as vendas online nesse Natal estão bombando, assim por se dizer, né? Mas quando o brasiliense gasta aqui na economia local, você realmente está também fazendo parte dessa saúde financeira da cidade. É mais emprego, é mais gente trabalhando daqui para frente e o ano começando melhor para toda a economia do Distrito Federal. E quem responde isso para gente é Edson de Castro, presidente do Farejista Seja bem-vindo, Edson. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Bom dia. Primeiro, a Casa, ao casa Nova, né? Parabéns aí. É, muito sucesso e que Deus ilumine você. E, então, sua resposta, o comércio realmente... Estamos no Natal, podemos dizer assim, as lojas... Nesse final de semana, nessa semana que passou, os lojistas estão satisfeitos com filas, com pessoas comprando realmente é, é, presentes para final de ano já. E, e isso mostrou de, de, de dia dos namorados para cá, o comércio vem só aquecendo, aquecendo, e realmente melhorou muito. Então as perspectivas são excelentes, nós temos agora o 13 terceira metade que saiu, Nesse final de semana, a outra metade até o dia 20, que são 7 bilhões e 600 milhões de reais na economia. E isso vai fazer o quê? que, da agora para frente, o nosso comércio melhore mais ainda. Isso a gente sabe que as grandes lojas que estão na internet brigando por uma fatia 13 terceiro não têm os escritórios principais contábeis aqui no Distrito Federal. Esse dinheiro acaba migrando aqui do DF. Quando a gente prioriza esse comércio local, a gente traz esse dinheiro para cá. E uma curiosidade nossa é como é que esse lojista do Distrito Federal está se preparando ou quais são as estratégias para manter esse 13 terceiro aqui com a gente? Olha, vocês viram que é muito simples, né? Eles apenas o quê? Baixaram seus preços... Estão fazendo hoje, é, um, é, dividindo em vários pagamentos, isso tudo, e tendo preço para concorrer com a internet, porque hoje as pessoas estão comprando na internet porque acaba comprando mais barato. Então, se você tem uma loja e tem preço para competir, por que, que ó, o, o consumidor vai comprar pela internet? Não, não justifica. O consumidor gosta de comprar, gosta de pegar, e ele realmente está ele olhando o bolso dele. Então, se o comerciante agora... Trabalhar com uma margem menor. E como realmente trabalharam nessa, na Black Friday, que teve descontos aí e realmente venderam lojas cheias. Então, está aí. tá aí o grande segredo para a gente ter um mês de dezembro aí, um Natal excelente. Legal dizer também que quando o consumidor vai até a loja, existe todo esse ritual das compras de Natal as lojas estão fazendo sorteios, existe todo aquele momento lúdico da decoração, você pode participar as crianças desse momento, e as estratégias também passam por aí, pela decoração para atrair esse público, aquelas ofertas relâmpagos que só acontecem nas lojas físicas, é realmente uma briga, mas o comerciante do Distrito Federal está atento a isso. E sem contar com os prêmios que os shoppings estão dando para né? as pessoas, as pessoas estão concorrendo com prêmios, então olha, ela... Tá, não vai ter tanta chuva, então a gente vai acreditando que o comércio realmente esse ano vai ser o 2013 melhor do que 2013 para cá. Porque 2014, 15 16 infelizmente nós tivemos um Natal muito ruim, mas agora não, acreditamos muito nisso. Ser otimista, né Edson? Obrigada pela sua participação, obrigada pela participação do Newton Marques aqui com a gente, é com você, com Porta Nova. Tá bom, Cris. Obrigado pelas informações. Está aí os dois lados, né? o pessoal querendo ganhar, querendo faturar nesse, nessa data que é muito forte, mas também sempre com o pé, um pouco no freio aí para pensar no ano que vem. Mas pelo menos o comércio está otimista, isso é uma boa notícia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de saúde. Você sabia que existem algumas vacinas que precisam ser atualizadas mesmo quando adulto? A repórter Suzana Vieira vai explicar direitinho quais são essas vacinas nessa próxima reportagem que você acompanha agora. O Brendon estava na fila deste posto de saúde que fica na Asa Sul para atualizar o cartão de vacinação que ele perdeu. O estudante também aproveitou a oportunidade para vacinar contra sarampo e febre amarela. Aproveitar esse final de ano né, para viajar e aproveitar esse tempo para vacinar, atualizar o cartão de vacina contra o sarampo, a febre amarela, porque alguns países exigem essas vacinas para poder entrar no país. O professor Lucas também estava na fila. Ele vai viajar para os Estados Unidos com a escala em outros países que exigem o um certificado internacional de vacinação. E para não correr o risco de ser barrado, ele veio até o posto em busca do documento. Tem escala no Panamá e lá eles pedem esse certificado e pode ser que eu... Fique lá em função de dar. Não existe erro desse certificado. As vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde em todas as idades. Doenças altamente contagiosas e bastante comuns no passado, como a difteria, o tétano e a paralisia infantil, praticamente já não existem mais no Brasil. Mas é preciso ficar atento ao sarampo. Muitas pessoas que não vacinaram na infância estão contraindo a doença na fase adulta. Por isso, o Ministério da Saúde está com a campanha de vacinação em todo o país. A campanha começou no dia 18 de novembro, vai até o dia 30 de novembro. Essa campanha é contra o sarampo, destinada aos jovens de 20 a 29 anos. O adulto tem quatro vacinas importantes que devem ser atualizadas sempre. Febre amarela. Dose DT, que é difiteria e tétano a cada 10 anos, e tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubéola. Para adultos até 29 anos, é recomendado duas doses. De 30 a 40 anos, uma dose. E por último, a hepatite B. Essa é a importância de você guardar o seu cartão de vacina. Seja ele o cartão que você tinha quando era pequeno, seja um cartão que você fez depois de adulto, você guardar o cartão garante a você que você não terá que repetir os esquemas, terá que ser vacinado novamente. Né? Então a gente está é, otimizando o insumo, né? Porque vacinar de novo significa que você está recebendo uma dose que poderia ser utilizada em outra pessoa. Lembra do Brandon, do início da reportagem, que tinha perdido o cartão? Pois é, ele saiu do posto imunizado e com cartão de vacina em dia. A gente vacina quando é criança e depois esquece, né? Mas é sempre importante relembrar e sempre manter vacinado contra essas doenças. Com um Bom, a gente está voltando agora com imagens. imagem, vamos direto para o helicóptero da Record que está sobrevoando o Lago Paranoá. Olha que imagem bacana, o pessoal resolveu remar aí cedo, aproveitando que não está chovendo, pelo menos nesse horário não está chovendo. E nessa época o esporte fica um pouco afetado, porque às vezes chove forte já no início da manhã e o pessoal não pode remar. É um cenário maravilhoso, rende fotos, imagens fantásticas. E aí está o helicóptero da Record mostrando para a gente, o exercício logo cedo, o pessoal remando devagar, ali acompanhando. Olha como está sem vento, a gente percebe pela água, mansinha, parada do lago. Ótima pedida aí para o início da manhã. Infelizmente não posto aqui no programa, mas é uma pedida boa aí para você que tem... quer animar fazer um esporte. Pode remar no lago, eu garanto. É um visual espetacular, além do bem que faz para a saúde. Está a imagem do raposo mostrando para a gente ao vivo lá no lago. Bom, a gente vai voltar a falar daquele poste caído em Taguatinga, foi na QSC 19, Taguatinga Sul. Muitas casas estão sem energia lá no local. A SEB foi, foi acionada, ela avisa que foi acionada às 3h10 da, da manhã, durante a madrugada. As equipes foram no local, isolaram lá o ponto e acionaram as equipes de manutenção. A substituição vai ocorrer nas próximas horas, por enquanto não tem informação sobre retorno ou previsão de retorno do abastecimento de energia, a gente sabe, claro, com uma queda de um poste dessa aí, todo mundo está sem luz ali naquela região. Bom, agora um dia muito especial para 400 crianças e adolescentes de diversos abrigos do Distrito Federal. Até o Papai Noel marcou presença numa ação solidária da Câmara de Dirigentes Logistas. inesquecível na vida de dezenas de crianças e adolescentes de dez abrigos do Distrito Federal a fundação da Câmara dos Dirigentes Logistas proporcionou uma ação de Natal que contou com voluntários e parceiros engajados no projeto não faltou nada esses abrigos esperam o um ano inteiro essa festa, então todos chegam aqui para dançar, para comer, para desfrutar e os voluntários que participam dessa, vamos dizer assim, essa logística toda que está por trás, uma semana inteira só organizando, só recebem amor. A alegria estava espalhada por todos os campos, havia música e dança para a meninada, os brinquedos infláveis que eram bem procurados e a piscina com bolas. Não palavra vazia. Hoje a gente vê uma alegria aqui, crianças que não teve a oportunidade de, de ter uma vida social melhor, a gente vê o um trabalho que é essa diretoria, que é essa fundação faz. As 400 crianças que participaram da festa tiveram a chance de viver novas emoções, sair do ambiente onde aguardam por um lá e assim, extravasar junto com os outros colegas de mesma idade. O gostoso daqui é a socialização. Eles acabam encontrando outras crianças, encontram primos, entendeu? até irmãos de outros aqui. Isso é muito interessante, essa socialização, uma interação. Um momento de descontração que tem poder transformador na vida de cada um deles. As arquibancadas deste ginásio em Ceilândia ficaram lotadas de kits com doações. Cada sacola... Tinha o nome do presenteado. O momento mais aguardado pela criançada chegou. O bom velhinho já está ali sentado, recebendo muitos abraços e sorrisos. E daqui a pouquinho, meninas e meninos vão receber os kits com os presentes. O que a gente sente fazendo isso é mostrar que a gente está vivo, que a gente vive. E que a, a solidariedade é uma coisa que não tem... Não tem valor, não tem preço, ninguém sabe medir. Já adivinhou quem era o Papai Noel e que ficou muito bem com a fantasia? Era o Valdir Oliveira, superintendente regional do SEBRAE. É um abraço carinhoso, é um... É um... É um... Eu não sei nem ser... que... dizer né? o que a gente sente. <risos> parabéns. Olha, eu conheço o Valdir, jamais acertaria se eu fosse chutar que era ele de Papai Noel lá. Que bacana, parabéns, excelente iniciativa. Bom, agora dá uma olhadinha nessa imagem impressionante. Pescadores que estavam na represa de Corumbá 4 tiveram esta surpresa aí. Apareceu uma onça nadando na represa bem perto do barco. Ela atravessa aí de uma margem para outra, nadando tranquilamente, não dá nem bola para o barco que está do lado. Segundo veterinários, a onça é um animal tímido e só vai atacar caso se sinta ameaçado. E foi o que aconteceu aí, não teve ameaça, até as pessoas filmaram, gravaram ali as imagens, mandaram para a gente até que ela saiu correndo, quando chegou do outro lado da margem, correu para mata, foi embora, não incomodou ninguém, mas o susto foi grande. Bela imagem, olha só que flagrante. Natureza do cerrado aí, e a onça se mandou. Estava nadando ali numa boa, ao lado do barco. Já imaginou que susto? Bom, a água mineral é um refúgio para muitos brasilienses, um local para o lazer, esporte e meditação. Quero te apresentar o um típico brasiliense. É isso mesmo, esse macaco prego esperto aí, é morador da capital do país e endereço nobre. A menos de um quilômetro do bairro noroeste, onde o metro quadrado é um dos mais caros do país. E é um percurso de 15 quilômetros do congresso nacional essa aqui é a piscina pedreira ela foi feita junto com o nascimento de brasília essa aqui era a escavação de onde se retirava areia para a construção da capital depois a área foi adaptada para visitação pública e lá se vão 50 anos de muita água pura e diversão o jarbas conhece bem a história dessa piscina ele chegou à capital ainda na década de 70. Desde então, nunca deixou de visitar o parque. Ele e a esposa passam por aqui pelo menos duas vezes por semana. É um lugar muito agradável, né? Assim, seguro, né? É, não é caro. Assim, principalmente para o idoso, né? que a gente não precisa pagar para entrar. É uma opção muito boa para o lazer, né? para distrair, para sair do, da rotina, do cotidiano. Esse parque é o meu reencontro comigo mesmo e com a natureza. Eu venho da origem interiorana, que mantinha contato com as matas, com os campos, ah, os animais silvestres. O Rockwell hoje trouxe a mãe para conhecer as famosas piscinas de água natural. E ela gostou mesmo foi dessa pequena cachoeira. É incrível uma cachoeira assim no meio da cidade, né, Dona Rosa? Nossa, achei bom demais. Só um pouco frio, né? <risos> Essa turma aí é de colegas de trabalho, também de folga. A programação é de um dia inteiro tomando banho de piscina, jogando conversa fora e fazendo farofada. Quer dizer, piquenique. Tem tudo no meio dessas sacolas. Tem uma farofinha. farofa, tem farofa. Foi a Solange que fez, ela é de outra loja, ó, mas a nossa loja, todo mundo é amigo. Aí vem uma de uma loja, outra de outra. Farofinha da Solange. Tem mais Depois Então a gente suco, teve que tirar tudo lá, porque tinha pãozinho com patê, é, queijinho, presunto, maçã. Quem traz tanta comida, corre o um risco. Lá vem a gangue dos coatis. e Cuidado! Bicho na água mineral rouba lanche ou peça de dominó foi o que aconteceu com a turma da Faró foi roubado em pleno parque roubou ele não quer saber de ninguém batendo pedra de dominó então ele roubou uma. que sem faltar uma pedra não dá para jogar né? quem não quer tanta farra no meio das piscinas encontra refúgios inusitados essa é a ilha da meditação um lugar para esquecer do resto do mundo e se conectar com a natureza uma outra boa dica é fazer uma das trilhas do parque. Esta aqui é a da Capivara, menos de dois quilômetros dentro da mata. No meio de tudo isso, passarinhos, borboletas, espécies nativas do cerrado e mais uma nascente. Quanta riqueza! Muita gente ainda não conhece. A gente convida a conhecer o Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação, né? uma área de preservação ambiental, criada em 1961. Né, para proteger o bioma cerrado, então esse refúgio né, no meio da capital. Quero te contar que tudo que vimos aqui representa menos de 1% do que é o Parque Nacional. Dentro da área de 42 mil hectares ou 42 mil campos de futebol, tem coisa demais para se ver. Cachoeiras, bichos, corredores ecológicos. Tudo isso vem no meio de Brasília. Lindo demais, né? Que visual ali da água mineral, muito bacana, o pessoal sempre aproveitando, muito concorrido. Até a sombra ali, o pessoal concorrendo pela sombra, nos dias mais quentes, a água mineral fica muito é, movimentada, muito procurada. Olha, eu já, na, em uma das trilhas, já encontrei uma jiboia lá, atravessando e o pessoal... Cuidou, deixou que o bicho saísse lá, todo mundo preservando o que resta ainda de verde aqui no Cerrado. Se você gostou, para quem quiser visitar a Água Mineral, o ingresso custa R$ 14,00. Idosos e crianças com até 12 anos não pagam para entrar, é sempre uma diversão muito bacana. E cuidado com os ladrões lá. E você viu aqui no DF no ar, o governador Ibanez Rocha anuncia que obras em Vicente Pires vão ser concluídas em dezembro do ano que vem. E, inclusive é a previsão da Secretaria de Obras e que o GDF vai ocupar o centro administrativo em Taguatinga. A previsão era abril desse ano de 2019, não deu certo até agora, mas o governador disse que era reforçar a economia com aluguéis e aí sim passar a ocupar o centro administrativo. E também, se você for dirigir vai ficar, é, e beber, né vai ficar sem a carteira, pode ir, inclusive para a cadeia. O DETRAN vai intensificar uma ação no final de ano, período de festas, é importante ter cuidado, mais de 4.400 habilitações foram apreendidas só esse ano aqui no Distrito Federal. A gente está com imagens aí, inclusive o Detran já explicou para a gente, mostrou que vai ter operação de agora até o final do ano, além das que já são normais acontecerem, em pontos variados, claro, sempre tentando é, conter essa combinação que não dá certo de álcool e direção. A gente já viu bastante, muito número grande de acidentes, pessoas que acabam vítimas da imprudência. Não custa nada, né? Fazer um. ter um, um taxista, um motorista de aplicativo que possa fazer essa, esse retorno tranquilo para casa, sem a necessidade de passar o constrangimento de uma blitz e, mais ainda sem colocar as outras pessoas em risco. A gente vê acidentes gravíssimos, não só aqui no Distrito Federal, Brasil afora. É sempre um hábito muito, muito perigoso. Bom, a gente está chegando ao fim dessa edição do Novo DF no ar. Eu queria muito agradecer a sua companhia, a sua audiência. As novidades na Record TV Brasília continuam. Hoje o Jornal da Record começa em novo horário, 7h45 da noite. Logo depois do DF Record, você fica agora com o Fala Brasil, eu encontro você aqui amanhã às sete e meia. Tchau, tchau.